comentar toda essa história sobre o WhatsApp, me convenceram a cantar para vocês a música que eu fiz, que chama-se o WhatsApp. Então, é uma pessoa aqui e outra pessoa aqui. Então, vamos lá. WhatsApp, WhatsApp, post, post, post, post, post, curte, curte, curte, curte. Bem de longe, bem distante Pois se você chega perto Tudo fica muito incerto Perco o controle, cadê o controle? Não tem um botão pra desligar E eu não sei o que falar Abre a porta e vai lá ver o que te toca de verdade, ama e cuida da cidade. Sai do virtual um pouco, nota que você tá louco. Vem pro presencial agora, pois a vida é lá fora. Essa é a hora curta, agora cai na real, cai na real. Esse papo de emoção... É uma grande confusão. Mando logo um emote com. Fecho o olho, faço um on. Vou pra outra dimensão. Que essa tal de relação dá um baita trabalhão. E eu não sei o que quero, não. Perco o controle, cadê o controle? Não tem um botão pra desligar. E eu não quero me afetar. Sai. Sai um pouco da tua toca, toca a sua vida adiante, chega mais aqui, me toca. Pois, se você não se toca, que o afeto é que importa. Libera agora essa comporta, ame, cuida de verdade, deixa fluir, deixa sentir, cai na real, cai na real. WhatsApp, post, post. WhatsApp, curte, curte. Cai na real, cai na real. Põe a mão na massa, põe a mão no mundo. WhatsApp, post, post. WhatsApp, curte, curte. Essa é a hora vivo, agora deixa fluir, deixa sentir. WhatsApp, WhatsApp, What, What, What.